Seis horas no total, né? De tudo que aconteceu, mas eu decidi compartilhar porque na verdade eu passei muito tempo pensando nos que eu criei, né? Que eu usei para tentar me acalmar. Deixa eu explicar para que tudo fique mais claro. Hoje, agora são quatro horas, onde é o horário que eu tô gravando, né? É quatro e pouquinho, e eu duas horas da tarde não tinha absolutamente nenhum texto pronto ou nenhuma ideia sobre o que eu ia gravar. E aí eu pensei, meu Deus, eu não sei o que vou fazer e eu preciso ir lá para o Via Vertas para gravar. Como farei? Porque eu tinha que vir, porque era o horário que tinha. Só que eu estava muito exausta. Então é, eu comecei a processar as coisas que eu mesma falo aqui no vídeo. E por sorte eu tenho pessoas que próximas a mim que concordam com esse tipo de visão. Então elas me incentivam muito. aí o que, é que elas falaram para mim? Vai dormir. E aí eu falei, sim, sim, faltavam duas horas para eu estar aqui e eu não tinha nenhum texto, mas o que, que eu fui fazer? Dormir! Foi a melhor coisa que eu fiz hoje. Entre todas as coisas que eu já fiz muita coisa hoje, essa foi uma das melhores decisões, que nem foi minha, mas que eu aceitei. Então, eu dormi durante uns 40 minutos, quando eu acordei, quer dizer, faltava uma hora, eu ainda tinha que escrever o texto, me organizar, trazer o material para cá e chegar aqui 4 horas. E aí foi, aí, foi que começou o processo de pensar os vários vídeos que a gente tem aqui. Lembra o vídeo do é, Sem Estresse? O vídeo do planejar e avaliar eu vou deixar todos eles aqui no link se você ainda não assistiu. Todos eles serviram e o de ansiedade também. Todos eles serviram para eu repensar e organizar e parar, olhar para mim e dizer: calma, Lívia. Primeiro, não adianta se estressar. Você tem que se organizar porque é o que tem para hoje. Segundo, vamos planejar, ou seja, quais temas você pode colocar e o que que dá para fazer hoje, o que não dá mais para fazer hoje. E terceiro, respire. Né? Então, o que, que eu fui fazer? Fui tentar escrever o texto, já, era, já faltava uma hora nesse processo, tá, gente? Faltava uma hora, porque minha cabeça estava um turbilhão de coisa, eu estava começando a ficar muito ansiosa. Faltando uma hora para eu estar tá aqui, eu sentei e fui meditar. Sim, eu fui meditar. Né? Não foi uma meditação de, tipo, 20 minutos, 3 minutos, né? Mas eu fui meditar um pouco para tentar esvaziar a minha mente para que eu organizasse as minhas ideias. E muito que funcionou. Eu meditei e alonguei então outra dica aí que eu acho que eu nunca falei essa daqui de você alongar alongar e hidratar se são duas coisas que eu tenho feito recentemente que tem super funcionado porque eu decidi comentar tudo isso porque a gente tem que aproveitar absolutamente tudo na vida né inclusive essa desgraça que estava acontecendo há uma hora atrás teve que servir para alguma coisa Eu produzir por exemplo um vídeo você pode aproveitar algum momento desse para depois avaliar como você é, está numa situação de estresse ou você parar e meditar e perceber como a meditação pode te ajudar bastante. Ou simplesmente parar para respirar, gente. Só respira. Isso vai organizar muito as tuas ideias. Então, na verdade, eu pude colocar na prática o que eu falo aqui, o que eu ouço os meus amigos falarem, o que as pessoas próximas a mim acreditam, né? E realmente funciona. Eu quis trazer um exemplo porque nos outros, às vezes a gente fala de forma muito superficial, é sobre o que você tem que fazer e parece muito irreal é difícil é extremamente difícil completando a saga era três horas na hora que eu estava escrevendo 3 e 35 eu tinha que escrever pelo menos dois textos 3 e 35 eu tinha três textos escritos escritos né botei lá no pomodoro se você não sabe o que é pomodoro a gente tem também um vídeo aqui falando sobre a técnica pomodoro coloquei lá em 25 minutos eu consegui escrever então, eu consegui otimizar o que eu precisava otimizar sem ficar em pânico, desesperada. Enquanto eu escrevia, eu lembro que quando eu estava escrevendo, a base do texto, né, porque o texto é muito mais improvisado, boa parte do texto eu ia escrever pensando, meu Deus, não vai dar tempo. E aí minha cabeça dizia, respire. E aí eu... Sim, parece duas coisinhas falando ao mesmo tempo no seu cérebro. É muito doido, mas super funciona. E aí, por último... Quando eu ia saindo de casa, eu vi uma determinada situação que me deixou extremamente apavorada. Eu vi dois caras armados e aí eu fiquei em pânico e eu falei, meu Deus, como é que eu vou gravar agora se eu só consigo pensar nesses dois caras que estão armados? E no que fazer? E eu cheguei aqui no Via Vértice extremamente angustiada, mas a mesma coisa é o respirar, é o admitir que tem coisas que são difíceis de lidar e que existem problemas aí na vida, mas que a gente precisa aprender a ser grato. Bom, então sobre ser grato, na verdade eu vou fazer um outro vídeo comentando e aí a gente deixa pra mais detalhes para esse vídeo aí. Se você gostou desse conteúdo, se você também passa por situações como essa e mesmo sabendo que às vezes a gente precisa né, buscar o equilíbrio, mas não é possível conseguir o equilíbrio o tempo todo, tem hora que a gente vai ter é, é, dificuldade com uma série de coisas e tudo ok, curte, comenta aqui se você passou por situações similares, se você observou isso durante a sua semana hoje e como é que foi o seu dia. Beijo pra você, boa semana e tchau! Isso não cai na prova! Oh yeah.